Sabe, sabe, rapaziada, caiu <risos> a iluminação Ei, cara, que susto da porra Ai, é, caralho, calma aí, calma aí Ao oh, vivo é assim mesmo, né? Sabe, sabe, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite <risos> madrugada Fechou aqui na área, mas não vou editar, bora assim mesmo É, seguinte, primeira coisa que eu quero pedir pra vocês é, preciso muito da ajuda de vocês, então curte o vídeo, se inscreve aí no canal. Muita gente está assistindo os vídeos, mas não tá curtindo, não tá se inscrevendo. Eu tô com 500 inscritos, mais ou menos, eu preciso de mais 500 para chegar nos mil e começar essa remunerada aqui para o YouTube. Então me ajuda, me ajuda, que eu te ajudo. Então eu vou fazer a minha parte, vou te ajudar. É, vou trazer um mercado aqui é, que bateu muito, muito mesmo. Das últimas oito entradas que eu fiz, bateu tanto 2,5 quanto 3,5. E a primeira coisa que eu vou te, te mostrar é o resultado. Você já está vendo aqui na minha tela, né? Então, vamos lá. Ó, uma entrada de 3,5 bateu, 2,5 bateu, 3,5 bateu, 2,5 bateu. Você está vendo que é sem cobrir, né? Que eu não estou sempre com o mesmo valor de 75 centavos. Aqui também, 2,25, né? hora de 2,5 bateu, 3,5 bateu, 2,5 bateu, 3,5 bateu. Aqui também, é, 2,5 bateu, fechado. Então, tá batendo muito, como vocês estão vendo, né? E eu tô indo com cautela, como sempre, com cautela. O que eu quero dizer para vocês é que em algum momento vai ter Red, sim, mas a assertividade é muito alta, então não sei qual a necessidade de ficar fazendo Martingale, tá? Aí vai muito na tua gestão, muito da tua banca, muito do teu bolso. O mercado é esse daqui, ó. Esse, ah, o mercado vale para as duas ligas, tá? Futebol virtual. Mas, como sempre, eu vou usar essa aqui, que eu prefiro todos os jogos numa linha só. Eu acho que é muito mais fácil, né? Então vamos lá. Se eu não achar o mercado aqui, eu pauso o vídeo. Quando eu quando ele aparecer, eu volto, que é o que. Ah, não, ele já está aqui, ó. Beleza. Ó, o mercado que a gente vai operar é sempre esse aqui, tá vendo? A gente vai buscar sempre o jogo, que o mandante está com uma odd de 1,83 ou menos. Para ganhar o jogo, certo? O mandante, odd de 1,83 ou menos para ganhar o jogo. Que normalmente é United ou City. Você pode procurar pelo nome dos times também. Então a gente vai vir aqui. Over 2,5. Over 3,5. 0,75. 0,75. É exatamente o que eu tenho feito, tá? É, tem algumas regrinhas? Vamos lá. Essa entrada especificamente que eu fiz aqui para mostrar para vocês, eu não faria. Por que que eu não faria? Porque na linha seguinte, ó, no próximo jogo, já tem o do Arsenal também. Que também tá muito baixa a entrada. Então eu não faria, beleza? Eu não faria essa entrada. Mas eu fiz para mostrar para vocês. Como falta muito tempo pro jogo começar... Vamos até ver aqui quanto tempo falta. Cara, faltam 12 minutos pro jogo começar... Então, para vocês, eu volto em 3 segundinhos. Eu vou pausar o vídeo aqui e daqui a pouquinho eu volto quando o jogo começar. Bom, rapaziada, uns 20 minutinhos, 20 minutinhos, 20 segundinhos para começar o jogo. E para ajudar, travou a minha tela. Ô, oh, beleza, eu travei. Vamos, voltamos. Nós voltamos, mas a Beth Não. É, vamos lá. Aqui é um jogo do United 20 segundinhos, a beleza. Vai dar tempo de pegar desde o, desde o início. Ai caralho! Quase meia-noite, hein, mano? Dá uma moralzinha aí, não esquece de, é, de se inscrever aí, pô. Dá aquela força, hein? Bora pro, pro jogo. Vamos lá, então a gente fez a entrada no 2,5 e 3,5. As últimas 5, né? As últimas 4, ou 5 a gente fez, bateu. Vamos ver as últimas 4. Tanto 2,5 quanto 3,5 bateu. Vamos ver se essa a gente também consegue pegar um win. Começou o jogo. Bola rolando pra você, amigo da Globo. O goleirão pegou. Estão deixando a gente sonhar, hein? Olha o Norris aprontando pra cima do United. Pênalti, pênalti, pênalti, pênalti. Uh. Bom, rapaziada, mais um golzinho nesse primeiro tempo, hein? É, acho que vem o nosso primeiro head, hein? Tá com cara. Mas é bom, pô. Eu, eu até gosto quando sai uns heads pra vocês verem que o bagulho não é... É, não são só flores, né? Vamos ver se o United consegue. Diminuir, não. É, deu red. Infelizmente deu red, mas que, é isso. É isso, é, as apostas são isso. Os meus vídeos são muito verdadeiros. Eu podia ficar editando e gravando mil vezes até pegar um green mas não, velho, tá aí, deu Red de 10 entradas eu acertei 8 sem robô, sem site de análise sem martingale, eu tô super no lucro nessa, nessa estratégia aqui então é isso espero que você tenha conseguido pegar o conceito pegar a estratégico, você tem um pouco de gestão porque o Red em algum momento vai vir, fechou? aquele abraço Salve, sabe, rapaziada cai